Bem-vindos Isso é Comida. Eu sou a Thay e a receita dessa semana, ela é maravilhosa. Ela é apetitosa. Ela é uma das minhas receitas favoritas na vida. Essa semana a gente vai fazer escondidinha de macaxeira. Macaxeira, aipim, mandioca. Me contem aqui nos comentários como é o nome deste lindo tubérculo na cidade de vocês. Para mim é macaxeira. Então hoje nós vamos fazer torta de macaxeira. Nada mais é do que um escondidinho. Na sociedade pode ser chamado de escondidinho de enfim? De mandioca? Não sei. Pra mim, ainda é macaxeira. Pra isso, a gente vai começar pegando uma macaxeira, colocando na panelinha. Aqui eu tenho 600 gramas, tá, gente? E com a macaxeira, a gente vai botar a água. Enquanto eu coloco a água, me diga, você já se inscreveu no canal? Por é que não se inscreveu ainda, gente? Aqui toda semana eu já falei, toda semana é religiosamente a gente não vai parar. Mas para isso eu preciso que você se inscreva. Eu preciso da ajuda de vocês para a gente conseguir continuar crescendo o canal e ter cada vez mais pessoas para trazer cada dia mais receitas. Então, se você gosta das receitas do canal, se inscreve aqui, aproveita e já deixa o seu like. Eu vou aqui agora botar um pouquinho de sal. E é só isso, a gente botou a macaxeira na água, botou na água, é, botou a macaxeira, botou a água, botou o sal. Pegar o fogo e cozinhar até essa macaxeira estar tá bem molinha. Pra saber, é só espetar um garfo e eu vou mostrar pra vocês. Enquanto a nossa macaxeira cozinha, eu botei lá no outro fogão lá atrás, eu vou mostrar pra vocês uma opção de recheio. Na verdade, eu vou mostrar duas opções de recheio. Uma bem simples, que é só com queijo coalho que também tem seu valor, fica uma delícia. E essa com charque. Essa opção de recheio com charque, a gente vai precisar desses ingredientes. Charque, também conhecida como carne seca, depende da região. Sal e pimenta do reino, alho, cebola e azeite. Para começar, a primeira coisa que eu fiz foi eu peguei minha charque. Charque é muito salgada então o que eu fiz eu escaldei ela três vezes. Eu só coloquei na panela, tipo cortei em pedacinhos menores, coloquei na panela, enchi de água, deixei essa água ferver, descartei essa água, enchi de água de novo, descartei essa água, enchi de água de novo, descartei essa água, deixei de ferver várias vezes, como vocês devem ver. Aí experimentou para ver se está bom de sal e agora que a charque já está salgada a gente começa. Na panelinha aqui eu vou colocar um pouquinho de azeite. Meia colher de sopa mais ou menos. Você pode usar óleo também se você quiser. Eu prefiro usar azeite aqui e a cebola. Agora eu vou só refogar essa cebola até ela ficar transparente. Aqui, como eu vou fazendo metade da torta de charque, eu estou usando só metade da quantidade necessária. Por isso que vocês estão vendo aqui é a quantidade pouquinha. Mas se eu fosse fazer a torta inteira de charque, aí eu dobraria essa quantidade. Agora é só esperar a nossa cebola dourar um pouquinho e a gente segue. Dourar não, né? Ficar transparente. Pronto, agora que nossa cenoura, nossa cenoura, nossa cebola já chegou no ponto, eu vou adicionar o alho. O alho a gente só precisa dar uma refogadinha de 30 a 40 segundos, que é pra ele dar uma semi-douradinha, rapidinho. Gente, tem cheirinho melhor que esse, cebolinha ali refogando. Nossa, adoro, tá bom demais. Pronto, já é suficiente. E agora eu vou adicionar a charque. Gente, aqui eu coloquei que vocês prestelecerem, eu botei sal e pimenta do reino. Mas o que acontece? Vai depender de como vai estar a charque de vocês na hora que vocês estiverem aí testando em casa. Se vocês verem que escaldou e que ela ficou muito sem sal, aí você ajusta o sal. Se vocês verem que a quantidade de sal já está suficiente, então não precisa colocar mais sal. Aqui, pra mim, a quantidade já está suficiente de sal, então eu vou só colocar um pouquinho de pimenta. E agora a gente só vai deixar essa charque aqui cozinhando até ela ficar bem douradinha, bem gostosinha. Vai demorar mais ou menos uns 10 minutinhos. Eu mostro pra vocês quando chegar lá. Agora que nossa charque tá pronta, eu só transferi ela pra aqui pro processador e eu vou dar umas pulsadas bem rapidinho pra ela ficar com aspecto de carne desfiada. Fica bem gostoso. processador em casa, não tem problema, faz o mesmo processo, só que no liquidificador. E esse aqui é o resultado final que a gente quer alcançar com a nossa shake já tá cozida bem molinha, a gente vai fazer um creme com essa macaxeira que vai ser a base da nossa torta. Aqui pra isso a gente só vai precisar da macaxeira, da própria água que cozinha a macaxeira e de uma caixinha de creme de leite, que pode deixar bem cremosinho. Vou começar no liquidificador, botando um pouquinho do creme de leite, que a gente vai batendo isso aos poucos. pra poder ajudar o liquidificador. E agora a gente tira aquele fiapinho do meio da macaxeira e vai colocar a macaxeira aqui. Vamos fazer isso aos poucos. Então eu vou botar um pedacinho, vou começar a bater e vou botando mais, botando mais líquido a medida que for precisando. começar a ficar pesado demais. Essa parte que já tá lisinha. Você vai reservando aqui. E coloca mais outro pedacinho. E essa foi a última parte. Gente, não tenham medo de usar a água da, do cozimento da macaxeira, não vai ficar com gosto aguado, a gente adicionou o creme de leite. E no final, como a gente adicionou a água, adicionou o creme de leite, a gente precisa só experimentar para ver se precisa ajustar o sal desse creme, entenderam? Porque pode ser que precise de mais um pouquinho de sal, depende da quantidade de sal que você colocou para cozinhar sua macaxeira. Agora a gente vai pegar a travessinha, eu vou assar aqui meus potinhos de travessas individuais. São individuais, generosas, como vocês podem ver. <risos> pra quem lembra desses potinhos, esses são os mesmos potinhos que eu faço as minhas marmitinhas, que eu já ensinei aqui pra vocês algumas receitas. Se você não assistiu, clica no card aqui em cima, que elas são muito boas. Inclusive, essa tortinha ela pode ser uma boa marmita. Fica a ideia. E a gente vai só untar com manteiga. Eu tô aqui com o meu pincelzinho, só untei direitinho, pra poder ter certeza que não vai agarrar tanto. Ainda untado, ele vai agarrar um pouquinho, é normal. E manteiga. Pronto, aqui nossas tijelinhas já estão tadas. Aqui tem nosso creminho. Muito maravilhoso, mas que vocês vão me prometer. Assim, conversa séria aqui. Vocês vão botar devagarzinho, aos pouquinhos, separando sempre depois, como eu ensinei. Porque eu não quero depois ninguém vem me dizer que, que queimou o liquidificador, que queimou o processador. Porque pode acontecer, porque é realmente muito pesado. Então... Tem que ir com calma e parcimônia, mas no final dá certo. E no final vale a pena, porque isso daqui, isso daqui é comida dos deuses, isso daqui é bom demais. Agora a gente vai a montagem. Eu tenho aqui meu potinho, eu vou mostrar primeiro como montar o de queijo. A gente só bota um pouquinho do nosso creme aqui no fundo. Eu claramente estou com o instrumento errado para fazer isso, né? Uma concha seria muito mais útil. Aí eu tenho aqui queijo coalho ralado. Eu tô usando o queijo coalho aqui porque eu, é o que eu gosto, é uma opção legal, é bem tradicional. Mas é vocês aí na casa, vocês podem usar o queijo que vocês quiserem. Então não tem queijo coalho, não tem problema. Usa mussarela, usa queijo prato, usa golda, usa emmental. Qualquer queijinho que derreta, que fique puxiquinho, vai ficar uma delícia nesse, nessa tortinha aqui. Aí você bota queijinho, né? Bota com gosto, sem miséria. Aí cobre com mais creminho. E não importa quantos indiretas eu deparo, meu camarame maravilhoso, ele não vai entender que eu pedi para ele pegar outro instrumento para eu colocar aqui. Que pouco ele é grande, uma concha. Faça o um que eu digo, não faça o um que eu faço. Ah, tá tudo malecado, mas aqui é só limpar as bordas depois. E agora, pra finalizar, o que acontece? Eu tenho aqui um pequeno bloco de parmesão e um ralador. A gente vai fazer, ralar um pouquinho de queijo e vai botar por cima, por quê? O queijinho ralado por cima aqui, vai fazer toda a diferença. Vai dar aquele gratinado, vai dar aquele crocante. Eu tô olhando pra baixo porque esse ralador é super potente, eu não quero levar meu dedo embora. Você vem com um pouquinho mais de queijo, né, porque sempre bom. Ah, meu queijo tá caindo. E o queijinho parmesão. E agora vamos montar o próximo. Mesma coisa. Manteiguinha, bem untado, a gente vem com o nosso creminho. Faz o fundinho. Agora a gente vem com a nossa shark. Por cima da shark fica a sugestão. Se vocês quiserem colocar, vocês não colocam, mas eu vou botar mais um pouquinho de queijo coalho. Bem, acho que dá um tchananão legal. Mas é pouquinho, só pra dar aquele gostinho. dizer que não falamos de queijo, né? E a gente completa. Pra finalizar, eu só joguei mais um pouquinho de parmesão aqui em cima desse também, né? Porque... deu arrumada aqui na minha bagunça. Aí vocês conseguem ver a camadinha de macaxeira, a camadinha de charque. Camadinha de macaxeira, parmesão por cima. Nesse daqui não vai dar pra ver. Eu acho que vocês não conseguem ver aí, mas tem camadinha de macaxeira, camadinha de queijo, camadinha de macaxeira. Mais um pouquinho de queijo coalho, mais um pouquinho de parmesão por cima. Agora é só levar pro forno pra gratinar e ele esquentar por dentro. Lembre que tá tudo cozido aqui já dentro. Então, você não vai cozinhar mais nada. A gente vai só realmente gratinar e aquecer essa macaxeira por dentro, que ela deu uma esfriada. E depois a gente vai fazer o quê? Comer. Então, vamos lá. Vamos para a hora mais feliz desse canal, que era que? Que eu coma. Mas antes de comer, eu vou fazer algumas observações para vocês. Primeiro, é... não façam o que eu fiz. Mais ou menos, e façam a receita. Mas não encham demais a assadeira, porque eu esqueci desse detalhe, ela soba um pouquinho, aí acaba vazando. E é totalmente normal que ela dê uma baixada depois que você tira do forno que ela esfria. A minha aqui, eu já tirei do forno, tem uns 10 minutinhos que... É muito quente que sai do forno, então deu uns 10 minutinhos pra servir, porque realmente, se você não consegue nem topar na bandeja, eu coloquei aqui em cima de um pratinho, né? Porque ainda tá quente, mas só essa dica final, deixem um dedinho, não enche 100% a assadeira, que é pra poder acontecer com vocês o que aconteceu comigo, que vão ter que limpar o forno. Porque... Mas vamos à hora da comida, que é a hora boa de verdade. Ai. Gente, peraí. aí. Eu queria conseguir... Demonstrar pra você. Sabe quando forma aquela camadinha crocante que chega faz aquele barulhinho? Esse queijinho aqui em cima. Nossa, nossa, tá quente. Tenha um pouquinho de paciência comigo que eu não quero queimar muito minha língua. Hum. É sério. Tem um caso de amor com essa receita. Porque tudo com macaxeira é bom demais. Tudo. Você não tem uma receita que precisa vai dizer Ah, até macaxeira cozidinha lá. Aquele ovinho frito no jantar já é uma delícia. Imagine isso. passou em casa, só digo isso. Digo mais, quando fizer. Eu sempre digo mais. Eu sempre digo mais. Quando fizer, me conta aqui embaixo o que, é que vocês acharam. E não esquece de sempre que você fizer uma receita aqui do canal, tirar uma foto e postar lá no Instagram, que é a hashtag Isso é Comida, porque eu sempre confiro e gosto de ver as criações de vocês. Eu fico muito feliz quando vejo vocês fazendo uma receita minha que eu vejo que vocês gostaram. É isso, gente. Essa foi a nossa receita de hoje. Ela é muito boa. Então, faça. Só façam. Um beijo e até a próxima.